Não precisa jogar roupa suja no chão do banheiro, pois é, eu tô falando para você que tem dinheiro né, pequeno, igual esse aqui que a gente tá, tá vendo aqui ó, não tem um espaço para colocar um cestinho de roupa suja, né, e aí eu sei que com esse com muitos bonitões que estão por aí nessa fila Vão entrar no banho, pega a roupa, joga tudo no chão. Depois, senhora sua esposa que cate, né? Não, não, não, não, não. Vamos acabar com isso agora. Minha senhora também que tá assistindo do outro lado. Bora criar um sistema para resolver isso? Fácil, fácil. Quer ver? Olha só. Embaixo desse armário aqui da pia, tem um espacinho. Não, um espacinho pequeno, mas que, ó, eu consigo colocar uma caixinha bem simples de plástico, tá? Para não estragar. Com a água do piso, que pode jogar no piso. E aí, tirei minha roupa para ir tomar banho, ó. Joguei aqui. Meu senhor, mais fácil do que isso não tem. Depois é só voltar aqui para baixo banheiro organizado e roupa para lavar toda separada.